Olá, meu nome é Viviane, eu trabalho em duas escolas particulares em dois períodos com é, crianças de 3 a 4 anos e sou formada em pedagogia, magistério tenho uma pós em psicomotricidade, venho acompanhando o curso de vocês, né, pelo Face, pelas redes sociais, é, também foi por indicação, né, várias pessoas falaram muito bem do curso e eu estou gostando bastante do aprendizado com as professoras, é, veio para aprimorar também os meus conhecimentos na prática do dia a dia com os alunos, né, como agir, é, as nossas dúvidas que. E também vem tirando com elas, tem sido um aprendizado muito importante para mim. Fui bem recebida pelos funcionários, pelas professoras, é, também durante todo o desenvolvimento para preparação para o curso, todos me atenderam super bem. Percebi que os professores são bem qualificados, todos assim com objetivo, desenvoltura para passar para a gente é, a prática, né ou a teoria, sempre com dinâmicas, é, sempre assim fazendo de um momento prazeroso para nós em sala de aula. Gostei muito do curso de desenvolvimento infantil, indico também, para, para outras pessoas que querem conhecer e aprimorar seus conhecimentos.